Fala galera, eu vou andar com quase um vídeo para você. <risos> primeiro do ano já não consigo nem fazer a introdução. <risos> que dia que é hoje? Obviamente que hoje é o primeiro dia aleatório do resto da sua vida. Sim. Oi, meu <risos> hoje é o SBS. Aqui você sabe que são as coisas bem interessantes, né? Como eu vou pegar aqui para vocês dois exemplos muito bons que acabaram de chegar para mim aqui, que pra mim é canônico. Olha isso aqui, ó. Uma das melhores teorias que eu já vi. O Zoro e o Barba Branca são brabos demais. No capítulo 1071 de O Zoro Dormindo, usa Haki igual o Barba Branca usou contra o Ace Dormina. <risos> é, cara, o Barba Branca... Eu lembro uma vez que mandaram pra mim que o Zoro do a vontade do Barba Branca, né? Então parece que isso aqui é real. Realmente, igualzinho. Cavalo. Mas calma que não acabou ainda não. Você sabia que tem um personagem que se equipara ao Kaido? Aqui, ó. <risos> Lute é obviamente mais fraco que o Luffy, claro. Porém, é quase equiparado ao <risos> Kaido. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por um que não tem muito gabarito. É aqui que você descobre que o Lute pode ser equiparado com o Kaido. Quer mandar suas perguntas? É bem fácil, é bem simples. Manda aqui, que se você mandar nos grupos, acontece isso aí. Agora tira print, hein? Links estão aqui na descrição, só entrar e deixar a sua pergunta. Vamos lá tirar essas dúvidas e que paradas ao Kaido. Vamos lá, Davi Messias 1, um. Evandro, estou revendo o arco de Droom E neste arco, o Barba Negra é citado pela primeira vez dizendo que ele estava atrás da Hito, Hito no Mi. Com o que sabemos hoje? Será que ele poderia estar atrás da Hito, Hito no Mi modelo Nika já naquela época? Ô Davi, eu fiz um vídeo já sobre a importância da hito hito -mi. aliás, por que o Barba Negra atacou o Droom, né? Realmente a primeira menção dele, porque ele atacou especificamente a ilha de Droom. O que tem de interessante lá, sabemos que tinha os melhores médicos de todo mundo, que fugiram por conta do Apol, mas também tinha essa Rito hito, -hito -mi. E sim, nessa teoria eu trouxe que talvez o Barba Negra estivesse atrás da fruta de Nickel. ele ouviu que tinha uma hito hito e foi até ela verificar se encontrava a lendária Fruta. Se o Shanks conhece, por que o Barba Negra não conheceria mais sobre essa fruta? Afinal, como eu gosto de dizer, sempre que tem uma informação que nós ou os nossos protagonistas sabem, o Barba Negra está um passo à frente e ele já conhece tudo. Agora, por que, que ele foi atrás especificamente da ilha de Drum? Olha que coisa curiosa, o nome da ilha é Ilha... Tambor, se você até olhar as montanhas, as montanhas são tambores Qual a conexão disso com o Dom, com os tambores da libertação de Nika? Eu acho que tudo acaba se conectando, não é verdade? A ilha dos tambores contendo a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika. Quem sabe não foi até encontrada ali pelo Husru no passado antes dos Shanks roubar ela Então eu acho que tem uma conexão sim maior aí entre a... Ilha de Drum, Barba Negra e a Fruta do Luffy A Hito Hito no Mi do Chopper não tem tanta importância assim Talvez não, de repente alguma coisa até maior realmente não sabemos O Tom Oliveira A Big Mom fez menção sobre o poder de derrotar todos os rivais dela Caso tivesse aliança com os gigantes E a obra já fez muitas menções sobre a força e a honra deles Tendo o príncipe deles como alguém misterioso E o que deve tecnicamente carregar essa regra da raça gigante com mais afinco você acha que para os gigantes auxiliarem o escolhido Joy Boy... Eles podem querer desafiá-lo em uma luta para verificar sua força real? E tendo em mente isso... Levando em conta que Shanks teria uma possível aliança com os gigantes... Shanks seria a barreira de valor a ser superada... Porque o Kid mostrou uma expressão de temor ao se deparar com a ilha de Elbaf, Levando em conta que possivelmente lá estaria alguém que ajudaria a encontrar o One Piece. Otton oh, Oliveira, muito bom sua pergunta tem muitas conexões realmente da raça dos gigantes com o Joy Boy, tesouro One Piece. Eu acho que eu é tão importante quanto o ano. Já vamos falar mais disso. Agora essa coisa deles quererem lutar com o escolhido para saber se é realmente o Joy Boy, eu descarto isso. Vida de que Big Mom, criança derrotou as lendas, né? Derrotou dois heróis ali dos gigantes. Então assim, por que que ela queria a mais velha a Big Mom Fazer essa aliança com os gigantes, porque um exército de gigantes, convenhamos, não tem exército humano que pode lutar contra eles. Eles são muito poderosos quando unidos. Um só já é muito poderoso, mas no um contra um... Não, eu acho que não tem um gigante que possa Lutar com alguém do nível De um imperador, como o caso da Big Mom Ou do Luffy, que é nosso Joy Boy da atualidade, mas pode Ter outros testes, quem sabe levantar aí o Mihonir, existe o um martelão lá Da divindade deles, e o Soap até consegue Eles vão achar que é o Soap que é Joy Boy Lembra que o Soap sempre acaba roubando os Scratch ali Primeira recompensa do Luffy, ele falou que era dele Aí ele falou que tinha a haki do rei Quando o Luffy usou, sempre acontece mesma coisa com o Luffy O Soap tá por trás ali O Soap levanta o martelão, acaba ganhando o e <risos> vão achar que ele é o escolhido Joy Boy. Agora, qual a importância dos gigantes na história da atualidade? Até a última ilha, praticamente, antes de irmos para Lodestar, para ir para Left Tail. Qual a importância dos gigantes? Eu acho que Noah, a arca gigantesca que está lá no fundo do mar, na Ilha dos Homens Peixes, foi construído pelos gigantes. É só ver né, o tamanho daquele navio. E os Reis do Mar, quando destrói ali uma parte de Noh que eles conseguem impedir o navio de cair. Eles falam que precisam arrumar o navio a tempo antes da chegada do Soberano. E aí eles dizem que temos que procurar por eles novamente. Por eles quem? Muito possivelmente os carpinteiros que fizeram aquele enorme navio. Comparando o navio do Shanks, o Red Force, que parece ter matemática muito parecida com o dos Vinks. Obviamente com o dos gigantes, então eu acho que eles têm carpinteiros muito bons lá que construíram no passado esse navio. E aí pode ter uma conexão maior, não só isso né, tem a árvore deles, a Yggdrasil, já apareceu em silhuetas é, no mangá, no anime, somente o tronco que é enorme. Sabemos a importância das árvores no mundo de One Piece, talvez essa árvore né, se você for pegar na mitologia nórdica, que tem os nove reinos, talvez a árvore de Elbaf se conecte pelo céu, pelas nuvens... Do céu a diversos pontos do mundo inteiro. É possível você viajar pelos quatro blues. Quem sabe não foi assim que o Shanks se moveu tão rapidamente do seu encontro com o Kaido até Marineford. Como o Shanks chegou lá tão cedo? Lutando com o Kaido e menos de um dia depois estando em Marineford. Talvez ele usou a árvore e pelos galhos ali até chegar especificamente no ponto que ele precisava. Então eu acho que grandes mistérios vão ser respondidos e não à toa os livros de Ohara estão lá e Sal... Também. Eu falo bastante, né? <risos> é isso aí. Vitor Hugo. No último capítulo, Luffy criou um óculos usando a parte do seu cabelo. Levando isso em consideração, poderia ser uma parte do One Piece algo que o antigo usuário da Nika, ou talvez o próprio Deus Nika, original, tirou do seu próprio corpo? Algo bem específico que precisou vir diretamente da imaginação do antigo usuário e Deus. O que que Nika tirou do corpo? <risos> Você pensou besteira aí agora, né? Cavalo... <risos> Tenho certeza, eu ia falar o chapéu de palha Tá pensando besteira aí, por quê? Olha, o chapéu de palha, quem sabe não foi criado aí pelos poderes da imaginação Eu acho que o chapéu de palha, galera, tem uma importância maior Pra mim é uma chave pra acionar alguma coisa ali Tem que ser, por que, é que esse chapéu é tão importante? Por que, é que o Roger tinha o chapéu, passou pro Shanks só pra representar a vontade herdada? Não, eu acho que tem alguma coisa mais O Roger riu porque ele chegou na última ilha e viu que o chapéu ficou com o Shanks O Shanks não foi com ele e falou, pô, tô morrendo Última viagem que eu fiz aí, passei um monte, cheguei aqui e não consigo... <risos> não consigo ligar porque deixei o chapéu lá com o Shanks, porque todo mundo caiu na risada. Agora, olha só, é, faz sentido isso daí. Tem aquela arma que aparece na silhueta de Nika, né? Que pode acabar caindo nas mãos do Luffy. Será que aquela arma é uma arma né, lindária? Foi forjada, tem alguma história por trás daquela arma que aparece nas mãos? Eu adoraria ver o Luffy carregando uma arma, mais por estética. Não pra lutar, eu acho que isso não vai acontecer nunca. é só ver o que aconteceu em um ano. Ele, ele pegou uma espada amaldiçoada O que, que ele fez? Ele segurou a espada e bateu com ela Deu um soco segurando a espada Então por estética seria legal Luffy ter uma arma Essa arma talvez pertenceu ao Joy Boy de 800 anos atrás Quem sabe a espada Ace Olha que coisa maravilhosa Isso seria muito legal Se ele chegasse lá na última ilha e tivesse a espada Ace O qual ele pudesse pegar essa espada E carregar sempre com ele O Roger ele deixou lá junto com uma mensagem Um dial contando uma piada <risos> Eu não sei assim se tem uma parte que foi tirada para acionar o One Piece, mas considerando que temos uma parte dele em um ano, é sim, tá desfragmentado. Eu acho que tem que ser reunido diversas coisas para que o tesouro possa ser acionado, armas ancestrais, talvez o chapéu de palha e talvez a parte que Nika tirou no passado que você pensou aí que era besteira. Pode estar tá faltando isso daí também. William X.T. Uma pergunta de Hunter x Hunter aqui. Na luta do Meruem, o Netero usou o restante da sua força vital para conseguir poder. Falo isso porque antes da luta ele ficou meditando e acumulando poder. E assim que foi derrotado, começou a envelhecer rapidamente. Isso de alguma forma se assemelha com o Gon adulto, Em que mesmo derrotando o Meruem acabaria morrendo por ter sacrificado sua força vital. E como ele sabia que morreria de alguma forma, deixou o um vídeo para escolher a próxima presidente. É. Você tá se referindo à mão zero, né? Na verdade, é, sim, o Netero ele usa essa coisa da meditação como uma espécie de restrição. Se você for ver todos os golpes do Netero, ele faz uma reza no se atacar. Obviamente que isso é uma velocidade incrível, mas acaba se tornando uma espécie de restrição. Você tem que juntar as mãos para fazer os golpes, você acaba, entre aspas, perdendo tempo quando se luta contra uma fera. Que é o Meruen, tá bom? Então assim, essa parte da meditação tá bem conectada até com ele se tornar o humano mais poderoso lá no passado. Quanto a mão zero, ali ele usou todo o seu Nen, toda a sua energia vital pra colocar o seu poder restante naquele golpe. Por que ele começou a definhar após isso? Porque o Netero, ele utilizava o Nen pra se manter um pouco mais jovial, mesmo com aquela carinha dele lá. <risos> Sim, até foi explicado que Você pode usar realmente o NEM Para parecer um pouco mais jovem Para reter essa parte do envelhecimento E naquele momento ele usou toda a sua aula tudo, até sua energia vital e por isso que ele começou a definhar Aquilo é na verdade a progressão da sua idade real Afinal Netero tem mais de 100 anos, se não me falha a memória é 120 anos Então é mais ou menos nessa linha, tá bom? E ele ainda tinha muito poder acumulado, mas obviamente que não chegou nem perto do Gon adulto E nem perto do seu auge, como ele mesmo afirma No seu auge ele era bem mais poderoso que eu adorei ver aí Netero auge versus Meroen, Na minha humilde opinião, o maior pico de poder dentro da série até agora é o Gon-san, é o Gon adulto, tá? Poderia derrotar o Meruen? A grande questão é essa. Depende, depende do ódio do Gon. O Gon tá voltado completamente para Pitou ali, não especificamente para o Meroen. Mas se você tirar aqui fator Pitou e colocar Meruen fazendo o que fizeram com o Kaitou, sim o Gon ele conseguiria superar, sem dúvidas, o Meruen nesse ponto. Porque o Meruen, ele é o seguinte, ele não é forte no princípio, ele é forte pra caramba, mas ele tem essa adaptabilidade. Quanto mais golpe ele recebe, ele vai evoluindo infinitamente. Então ele não tem um limite de crescimento, ele com certeza é a coisa mais insana que já vimos dentro da série. Só que como ele estava no nível um pouco abaixo ainda, o Gon teria chances sim de conseguir causar danos nele, a catora como podemos ver no último capítulo, Garp se prontificou a resgatar o Kobe, isso nos deixa com o um prenúncio de um embate entre ele e o Barba Negra acha que realmente esse confronto vai acontecer ou foi só hype, e então caso acabe acontecendo, acha que o Garp tem mais chance de concluir sua missão ou o Barba Negra vai acabar matando mais um velho eu particularmente acho que seria incrível caso o Barba Negra acabasse dando ao Garp como morto, mesmo que na realidade ele não estivesse, apenas para despertar o gatilho no Luffy, para então termos o início de um combate entre os dois Grande questão, né? Olha, assim, tem que ver o seguinte... Se a luta do Lau e do Barba Negra já terminou nessa parte da linha temporal... Parecia que tava rolando simultaneamente... O que, que eu acho que o Oda tá fazendo aqui agora? Eu não acho que vai rolar um Garp versus Barba Negra... Eu acho que são dois motivos principais... A descobrir as reais motivações dele... A Okji tem uma conexão com Garp... Uma coisa do passado... Ele disse que deve algo pro Garp... Porque ajudou ele... Inclusive, ele né, mostra ali no momento... Quando no passado... No capítulo 0, especificamente, ali contra o Chique Leão Dourado, o Walkie, ele falando com o Garp e tá, tal, oh, o que, que você não aceitou? O cargo de almirante, eu pensei que ele era bem fã do Garp. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, e o segundo é o Garp nos contar sobre o ibeck sobre os Rocks. Eu acho que vamos ter um despejo de informações sobre os Rocks acontecendo agora que o Garp está indo para Ratnozu tá? Mas é uma possibilidade de acontecer tudo isso que você falou. É que eu sou meio fã do Garp eu não quero que. <risos> Eu não queria que o Garp encontrasse o Barba Negra agora, eu não sei. Isso é uma bad vibe, né? Igual o Shanks. Shanks e o Garp bandeiras negras aí sob sua cabeça. É uma possibilidade real disso acontecer. E eu acho que até seria legal, vendo por esse ponto de vista, de parecer que o Garp foi derrotado e está morto, mas o Luffy chegando lá e salvando o seu avô ali. o Garp reconhecendo o Luffy realmente como uma, uma força, uma potência. Mas eu ainda acho que o Garp é forte pra caramba. É só ver que a Big Mom aí não perdeu o poder, é, A galera tá tá forte. É, é que às vezes a gente pega o Rayleigh, que ele falou que tava mais velho, ali lutando contra o Kizaru, ele tá não tem mais a mesma força do seu áudio. porque o Rayleigh tá 20 anos aposentado, né? Fez um botecão e tal, tomando cerveja, tá aposentado. Agora o Garp continua nativo, assim como a Big Mom. Então você vê que manteve ali os poderes dele. É, são todas essas possibilidades. Na minha opinião, é mais para despejo de informação, tanto do Zbeck quanto do Aokiji e sua motivação para deixar a Marinha e se aliar ao Barba Negra. Eu acho que vai para esse caminho específico. Luiz Silvestre, queria saber minha opinião com relação ao desenvolvimento dos poderes do Luffy e como serão as lutas dele daqui para frente. Fiquei com a impressão de que com o despertar ele ficou overpower demais, ele emborrachou um raio... <risos> Tem a habilidade de fazer tudo que ele imaginar. Será que o único personagem capaz de lutar de igual para igual contra ele daqui para frente vai ser o Barba Negra com sua habilidade de anular os poderes de outras frutas? Ou será que um Haki muito poderoso também teria essa capacidade? Ou o Oda vai dar um jeito de nerfar o Lufão? É que você falou de emborrachar o raio, lembrei do... <risos> de emborrachar água, né? Tá <risos> vendo? Luffy vai emborrachar água também, galera Olha, você colocou umas possibilidades aqui bem legais Haki muito poderoso Ou Oda nerfar o Luffy Ou então é, o desenvolvimento de poder Porque o Luffy parece já estar muito overpower Vamos lá, vamos pegar aqui alguns pontos O que, que o Luffy pode encarar daqui pra frente? Só Imperador e Almirante Apesar que eu entendo porque você tá falando que o Luffy tá muito overpower Ele superou o Lute que o Lute pode ser equiparado, ao Kaido Então quem vai parar o Luffy agora Se nenhum Lute nível Yonkou conseguiu parar? Mas olha só, eu ainda acho que tem muito pro Luffy mostrar A partir desse ponto, são personagens poderosos Até na luta contra o Kaido, o Luffy, ele tava morrendo e voltando Foi um golpe ali que ele conseguiu superar o Kaido Mas não foi uma luta tão fácil assim Eu gosto de pegar aqui algumas coisas que o Oda usa no decorrer da história Se você for pegar o Gear 4, que eu acho que é o melhor exemplo Você vai ver a transição do Luffy demorando pra fazer o golpe e tal, até ele chegar em um ano quando ele estava usando isso de uma forma instantânea. E aqui já vemos o Luffy virando o Gear 5 de uma forma assim, instalando os dedos, não precisou acionar os tambores nem nada. Ele já virou Nika momentaneamente contra o Rob Luth. É que eu acho que o Luth, convenhamos, não poderia dar trabalho pro Luffy, né? O Luffy derrotou Kaido, então assim. <risos> Não tá batendo mais falar isso, né? O Luffy derrotou o Kaido e superou o Luffy. Mas eu achei até aqui o Luffy, ele seria um Belame, ali, um Hit Kill. Pareceu só um socão na cara, só pro Luffy mostrar o que é o poder de Yonkou. Espero que aconteça agora com o Luffy ainda não acreditando, não falando... Não, você ainda não é um Imperador. Espero que aconteça agora. Luffy tá muito overpowered? Tá sim. Eu acho que somente os grandes figurões conseguem enfrentar ele nesse ponto. Personagens... Como o Lau, o Kid, Almirantes, eu não sei se tem algum vice-almirante que possa fazer frente ao Luffy. E aí tem também essa parte do Yonkous, o Shanks, o Barba Negra, é fim de jogo, tá acabando, tá galera? É, você tá falando aqui de um hack poderoso, pode enfrentar ele, sem dúvidas. Eu, o exemplo do, do, do Garp e do Roger é insano. Você pega o Roger que tinha Haki e uma lâmina e lutava contra o Barba Branca que tinha a fruta para a messia mais poderosa e um Haki comparado ao do Roger. Você pega o Garp que lutava apenas com seus punhos contra figuras como Barba Branca e o próprio Roger. Os dois tinham lâminas de grau e o Garp tinha o que? Só seus punhos. O que eu acho que torna o Garp mais formidável nessa trinca aí. Tá? Então o um Haki muito poderoso tem a capacidade... Quem tem o maior haki da série? O Shanks. O Shanks, eu espero que ele mostre pro Luffy Nika que o Luffy não deve confiar 100% aí nos poderes da sua fruta. Afinal, o Kaido já disse que com o haki você pode se conquistar o mundo. Oda vai nerfar o Luffy nessa segunda questão? De forma alguma. De forma alguma. Se o Luffy tá mostrando o Gear 5 contra Luffy, significa que vamos ter uma outra forma, um outro poder final do Luffy contra a Insama ou então contra ou Barba Negra, não sabemos ainda quem vai ser o inimigo final, tudo caminha para ser em Samar, e o Barba Negra também pode estar ali junto no, no, nessa caminhada final, tá? Tem que mostrar, o Oda não pode ficar usando Nika Gear 5 agora contra essas pessoas mais poderosas, ele ainda pode tirar um pouco desse caldo, torcer um pouquinho mais para sair mais, mas vai chegar um ponto que vai ficar repetitivo e acaba ficando uma coisa extremamente comum, você fala, putz... Tá parecendo o Gear 2, né? Na verdade, se o Luffy usar o Gear 2 agora Parece uma coisa que já não funciona mais da mesma forma O Gear 5 vai acabar caindo nessa mesma linha Então, pro final, tem que ter uma progressão de poder E eu acho que o Luffy vai mostrar uma nova forma Nika completa é, O que você tiver na sua cabeça aí De teorias de como pode ser essa forma final O Gear 6, a marcha ré <risos> Tá bom? Eu acho que vai pra esse caminho aí Eu falo muito, né, galera? Caramba! Vamos lá, o Peixia já imaginou um possível retorno da Big Mom e do Kaido? Big Mom com a arma Pluton sendo controlada por ela, porque ela foi jogada no fundo da ilha e lá está localizada Pluton. E a fruta dela permite dar vida a objetos, assim como ela fez com o navio dela. E o Kaido com sua fruta despertada, já que ele encontrou a pessoa que derrotou e finalmente conseguiu a desejar da morte. E por ser uma zoom, através da morte acabou despertando. Peixinha, não acho que Kaido e Big Mom voltem para o jogo como grandes oponentes... Aliás, a galera clama muito pela volta Retorno de vilões Eu acho que o Luffy em si Talvez tenha sido o primeiro confronto que o Luffy volta Pra derrotar alguém que ele já lutou no passado Mas o pessoal pede muito o Doflamingo O próprio Crocodile voltando a, a confrontar o Luffy Geralmente o Oda não vai pra esse caminho de repetição Kaido e Big Mom já caíram Então a história deles nessa parte acabou Como eles podem voltar? Até você colocou a Big Mom encontrando Pluton Pra isso, ela teria que destruir ele de um ano inteiro, imagina? <risos> o Luffy salvou lá, todo mundo deu quase a vida pra passar o ano Chega lá, tá só as ruínas porque a Big Mom despertou o Pluton e saiu navegando com ela Kaido e Big Mom podem retornar pra jornada? Eu, olha, eu vou falar pra vocês, eles podem retornar, mas talvez em histórias de capa Eu adoraria que esses personagens, eles tivessem algum tipo de redenção Porque os sonhos dos Yonkous. Se você for, em vez, eles são sonhos que eles acabam batendo com o sonho final do Luffy, o sonho do Roger. Só que são distorcidos pelo próprio mundo de One Piece. Eles são também vítimas, vamos colocar assim. Big Mom queria fazer um mundo unificado, uma utopia onde todo mundo possa viver feliz. As raças, todo mundo junto. Só que ela fazia isso à força. O Kaido, por outro lado, queria acabar com todas as guerras, criando a maior guerra do mundo. Eu acho que o Luffy, no final... Ele vai realizar os sonhos de todos os Yonkous, todos. Só que da forma correta, né? a forma que o mundo em si pede, essa alteração para liberdade. O status quo sendo realmente quebrado. Como é que a Big Mom e Kaido poderiam voltar para a trama? Eu acho que o Oda poderia dar uma romantizada no final desses personagens. A Big Mom poderia se tornar a nova madre Carmel, realmente cuidando de órfãos. Ela fazer ali no final, ela meio que se aposentando, mas tendo um lugar que ela acolhe jovens órfãos, assim como a Madre Carmel acolheu ela. Só que dessa vez, sem o intuito de vender as crianças para o governo mundial. Seria um final bem legal, a Big Mom se aposentando. E o Kaido, Kaido também, quando estava no finalzinho ali, deu ano, né a gente discutia isso. Pô, será que o Kaido ele vai até dar sua, sua vida? tá chegando os marinheiros, tá chegando um Buster Cow, tá chegando o Almirante... O Kaido dá a vida quando ele descobre que o Joy Boy realmente existe. Eu acho que o Kaido ele pode ter uma espécie de redenção. Não que ele se torne uma boa pessoa. Mas que quem sabe ele, ele sai aí caminhando pelo mundo. Tentando aprender um pouco mais sobre as coisas. Isso vire um pouco a ignição dessas pessoas. E o Luffy ele tem o potencial disso. De fazer os seus inimigos passarem para o maior poder dos mares. Então... Se voltar, ou volta numa história de capa mostrando eles presos em Kairuziki viraram estátuas. E ali tá tentando quebrar, né? Esculpir as estátuas dos dois. Ou eles aparecem em Euba, como eu falei já, nos túneis subterrâneos. Igual o Gedatsu, que caiu na Ilha do Céu e foi para Arabás. Por que o Wano pode estar tá conectado ali? A Big Mom e o Kaido Cavana. Ou talvez o Oda realmente coloque eles com uma romantizada. Dando um desfecho para cada um desses personagens. Ou talvez o Oda não mostre. O que eu acho que seria péssimo, né? Tem alguns personagens que a gente precisa de desfecho. Quem aí não lembra do, do Jin, que prometeu que encontraria o Sanji na Grand Line. Até agora não apareceu. Até hoje, né? As pessoas, pô, por que, que o Oda não colocou o desfecho pra esse personagem? Falou que apareceu, não apareceu, o que aconteceu com ele? Então, desde o Jin já tem essa coisa. Você imagina com o Big Mom e Kaido que são personagens tão emblemáticos. Então o retorno dos dois pode acabar acontecendo. Eu só espero. Que o Oda siga caminhos legais. E dê um, realmente um final para esses personagens. Beleza? Sem redenção, obviamente. Mas cada um tentando fazer as coisas da forma mais correta. Quando o mundo sofrer a sua reconfiguração. E é isso. Bastante pergunta respondida. Eu falo muito, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que 2023 seja um ano abençoado na vida de vocês. Tá bom, galera? Que vocês realizem todos os seus sonhos. Vejo o melhor para todos vocês. E mandem suas perguntas aí, que eu tenho certeza que, tendo pergunta de vocês aqui, já faz o meu ano melhor. Também deixa o like que me ajuda bastante, tá bom? Até a próxima. Olha o por assistir. Fui.